Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje a gente vai falar sobre fantasias sexuais. Vocês estão ligados que fantasia sexual não é a mesma coisa que fetiche, né? O fetiche, ele normalmente está associado a algum objeto ou então a alguma parte do corpo. E ele é como se fosse uma necessidade. A pessoa não tem, ou então quase não tem tenho tem muita dificuldade de chegar até um orgasmo ou de chegar a ficar satisfeita sexualmente se ela não tem a presença daquele fetiche na hora ali do, do da ação segundo algumas pesquisas que eu li o fetiche é mais comum de acontecer em homens é mais raro mulheres terem fetiche mesmo mas o que a gente vai falar hoje no vídeo é sobre fantasias sexuais as fantasias sexuais elas não são uma necessidade a pessoa consegue sim chegar no clímax sem ter aquela fantasia sexual. É uma coisa que pode passar a vida inteira na cabecinha dela e ela pode até essa fantasia pra ninguém mas assim ó minha opinião né? se você tá aí um relacionamento longo não vejo problema nenhum de você expor a sua fantasia para o seu parceiro no caso do fetiche a pessoa que tem uma com um fetiche é muito difícil ela ter um parceiro de anos e o parceiro dela não ficar sabendo daquele fetiche dela né mas a fantasia sexual é muito comum as pessoas guardarem aquela fantasia só na cabeça delas para o resto da vida olha só Outra diferença é que assim como o fetiche está normalmente associado a objetos ou então a alguma parte do corpo, a fantasia sexual, ela tá normalmente associada ao ato sexual ali, à hora do sexo, é sempre alguma coisa envolvendo sexo. Ah, uma coisinha bem importante. Independente se tu tem aí tuas fantasias sexuais ou então seus fetiches, ah, se você quiser contar, conversar, trocar uma ideia aí com o pessoal, ver se mais alguém tem algum fetiche parecido com o seu, ver se mais Alguém ter algumas fantasias sexuais parecidas com as suas, fica à vontade. Se você não tiver vergonha, fala aqui nos comentários, conversem, troquem ideias. A ideia desse canal é abrir esse espaço para vocês. Não se esqueçam disso, tá? Mas o que eu ia falar é que, independente de tu ter teus fetiches ou tuas fantasias sexuais, respeite sempre o seu parceiro. Enfim, o psicólogo Justin le Miller, ele entrevistou mais de 4 mil Pessoas, deixa eu dar uma colinha aqui. E para essas quatro mil pessoas, ele fez 369 perguntas a respeito de fantasias sexuais. E depois ele pegou o resultado dessa pesquisa, e em 2018, ano passado, ele lançou o livro Tell Me What You Want, que é me diga o que você quer, né? Então eu vim aqui trazer pra vocês o resultado dessa pesquisa: alguns dados, algumas coisas que tem nesse livro que dizem respeito a fantasias sexuais da maioria da população. Pensa numa fantasia. Sexual que tu já teve aí. Vamos ver se tu tá junto com a maioria. Vamos ver se tu acerta. Vamos ver, vamos ver. Ai, ai, ai, qual será? Sabe qual que era a fantasia sexual mais desejada? 89% dos quatro mil, mais de quatro mil pessoas que ele entrevistou falaram que tinham fantasia sexual em ter mais do que um parceiro sexual ao mesmo tempo. Hum, e aí, se identificou, não se identificou? Me conta, cara. Desejo de relação A3. Esta é a fantasia mais comum. Com cerca de 89% das pessoas entrevistadas, que nem eu falei. Os homens héteros duas mulheres e as mulheres não especificaram o gênero olha só a segunda coisa que cerca de 65% dos entrevistados dos entrevistados falaram que tem fantasia sexual com isso é sadomasoquismo ou dominação 65% dos entrevistados fantasiam em receber dor como forma de se excitarem Vocês escuta isso eu não consigo entender de verdade eu quase não consigo entender as mulheres na sua maioria preferem ser amarradas e dominadas pelo parceiro. Tem muito esse lance de dominação do homem na mulher, né? É, entendo porque, né? Se tratando de sexualidade, tudo é possível, mas assim, não consigo é, é, imaginar eu com gosto nessa situação. A terceira coisa é... A localização dos encontros sexuais é uma das principais fantasias, sobretudo para as mulheres. E aí, mulherada, me conta, é verdade? Não é verdade? O que, é que vocês acham? Entre os homens, os locais mais fantasiados são escritório, parque Público e elevador. Meu Deus, como assim? Deixa aqui nos comentários e conversar comigo. É sério isso? A quarta coisa é mudar a rotina sexual. Novas posições e locais diferentes são as fantasias de muitos dos entrevistados. Em quinto lugar, ficou sexo com sexto sentido. Como assim? Boa parte dos entrevistados estado se revela que gostaria de ter sexo romântico em que o parceiro os faça sentir desejados, amados e irresistíveis. Como assim? É, tipo assim, a pessoa dizendo: "Cara, você é linda, maravilhosa, você é a pessoa que eu mais amo dessa Acho que é assim. É tipo assim, ser amado naquela hora, sabe assim? Ou, ouvir coisas boas, ouvir que tu é a pessoa mais incrível desse mundo. Não sei se isso chega pode ser um desejo sexual é pode ser né mas assim acho que poderia ser repetido com mais frequência esse desejo né o sexto são relações abertas voyeurismo e exibicionismo um grande número dos inquirinos gostaria de ter sexo com outras pessoas com aprovação do parceiro. Ah, tá, entendi. Cerca de 62% das mulheres fantasiam esse tipo de relação. Olha só, deixa aqui nos comentários sua opinião, cara. E se a sua parceira fantasiasse isso, o que você achar? Hum, sinceridade, fala aqui pra mim. Mas se tu não tiver uma parceira, deixa aqui a tua opinião. Em sétimo lugar, parceiros sexuais do mesmo sexo. Até as pessoas que se consideravam hétero Responderam isso: que muitas vezes elas têm desejos sexuais em ter relações com pessoas do mesmo sexo. Olha só que curioso. E aí, o que, que vocês acharam? Se identificaram? Ah, com uma, pelo menos, vocês se identificaram, né? Conta aí pra mim, deixa aqui nos comentários. Gente, se vocês gostaram desse vídeo e quiserem que eu fale um pouco mais sobre isso, ou então que eu fale um pouco mais sobre fetiche. Deixa aqui nos comentários, não esquece, tá bom? Se você curtiu esse tipo de vídeo, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui também, dessa playlist. Não esquece de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. Foi isso, um beijo, tchau!